Olá! Você tem o costume de retrucar? De responder rapidamente? Se você é assim, saiba que você pode cair em grandes armadilhas de negociação. Eu não sei como é que você foi educado, mas tem pessoas que são extremamente reativas quando são expostas à pressão emocional. Será que dentro do seu mindset existe um gatilho de reação como um não levo desaforo para casa? Pessoas assim são extremamente frágeis diante de um negociador eficaz. Quando você reage de forma instintiva a uma pressão, você está defendendo o que exatamente? Seu orgulho foi ferido? Sua família foi envergonhada? Sua inteligência foi desprezada? Os negociadores estratégicos precisam tratar dessas reações instintivas, pois você pode pôr em jogo toda uma vida em questão de segundos. Nas organizações, nós dizemos que as pessoas entram, são selecionadas devido ao seu QI, que é o seu consciente de inteligência, e são demitidas devido ao seu baixo QE, que é o seu consciente de emoção. Por isso, tem momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Pessoas que têm essa capacidade podem reconstruir o diálogo que estava perdido. Pessoas que têm essa habilidade podem fazer as palavras ecoarem de volta para o emissor. Pessoas que sabem ficar em silêncio podem constranger o interlocutor. Mas sabem que o silêncio também pode causar estragos. Pois existem pessoas que reagem porque querem conversar sobre o assunto. E o silêncio pode significar uma falta de interesse no diálogo. Se isso acontecer, a relação que já estava muito ruim, ficará muito pior. Então uma coisa muito importante na negociação é entender que o silêncio pode servir para destruir o diálogo também. A pior coisa que muitas pessoas fazem depois que o outro desabafa é Já acabou o que tinha de dizer? Essa frase significa apenas que não se entendeu nada do que foi expresso. A pessoa só estava esperando o momento certo de iniciar o seu posicionamento perante o outro. Então aqui começa uma discussão que ambos falam que querem, mas ninguém entende nada sobre o foco principal da discussão. Por isso, o que não podemos é deixar que o outro interprete o nosso silêncio como uma omissão à discussão. Por isso, é importante fazer conexões do silêncio com o início de uma serção. E ficar apenas esperando o outro desabafar não é um silêncio estratégico, é desrespeitoso. A frase que dá início a uma conversa produtiva precisa estar conectada com a reação do interlocutor. Frases como, desculpe, não foi minha intenção fazer X. Sinto muito por ter causado Y. Entendo perfeitamente os seus sentimentos. Creio que eu devo ter me expressado de modo equivocado. Isto não significa que você está se culpando por algo. Significa apenas que você entende perfeitamente que em um diálogo todos nós podemos interpretar coisas de formas diferentes. E quando você faz isso, você deu legitimidade para os sentimentos do outro. Isto é a inteligência da negociação. E por que você precisa fazer isto? Porque a maior parte das guerras psicológicas é iniciada mais pelo que não se diz pelo que se diz, quantos casais brigam por mal-entendidos que duram dias ou meses até serem esclarecidos? A falta de comunicação também está na origem de muitos conflitos vividos no ambiente de trabalho. Não dizer as coisas a tempo é um importante fator de estresse no mundo tumultuado em que vivemos, pois possibilita interpretações equivocadas que acabam pesando contra nós. Para que isso não aconteça, uma dica legal para iniciar uma conversa perigosa é falar sobre você. Quando falamos sobre o que sentimos, não estamos apontando o dedo para ninguém, estamos apenas expressando o que sentimos. E nesta matéria temos o poder total: ninguém saberá mais do que sentimos do que nós mesmos. Podemos até ter interpretações errôneas sobre os significados das causas que nos causaram aborrecimentos mas sempre teremos a legitimidade de nossos sentimentos. Nossos sentimentos sempre serão verdadeiros, mas as histórias que nos fizeram ter esses sentimentos podem ter distorções de interpretação. Nietzsche, que não tinha papa nas línguas, afirma que é melhor expressar nossos sentimentos mesmo sem encontrar as palavras adequadas do que ofender com o silêncio. Então comece com frases do tipo Eu estou me sentindo... Ou sentia aborrecido, desconfortável, excluído, excluída. E aponte o fato que te deixou assim. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me sinto frustrado quando as pessoas não percebem que negociação é a arte de conviver com pessoas. Quer quebrar seu silêncio interno e parar de sofrer? Aprenda a negociar. Te vejo no próximo vídeo. Hai!